Está muito bom. Está muito bom. Bueno, riquíssimo. O que você vai comer hoje, moça? Você está escondido aí nesse negócio. É mais uma comida típica? Então, gente, lembra do sal que eu falei com vocês? Sal, aquele negócio branco que a gente pega do mar e bota para tempero na comida? Não, isso é sal de vocês aí do Brasil. Esse ah. aqui é o sal aqui do Panamá. Deixa eu contar uma história rapidinha pra vocês, gente. Por incrível que pareça, a Brenda apareceu na minha casa. E o Leandro gritou com ela lá do quarto, porque a Brenda estava na sala comigo. Brenda, onde tem sal? Ué, vai vender sal hoje lá na minha vizinha. Eu, Leandro, vamos embora, vamos correr pra comprar sal. Gente, aqui tá. Acabei de chegar na casa da Brenda, comprei o sal, não vi, porque Brenda que foi lá buscar e tudo, não vi nada dos Paranauê. Tá aqui fechado e eu vou abrir pra vocês verem. Eu comprei só, dois. Só pra, um pra ver, mim, moça? Um pra mim, um pra, pra vocês verem. E eu vou comer. Ah, vou bom. Vamos lá, gente. Vem vem, vem cá, vem cá, vem cá. Gente, olha isso. O cheiro, o cheiro... O... Gente, eu estou sentindo o cheiro. Tá hum. delicioso. O cheiro tá muito bom. Ah, e o que, que é isso, tá me dando... Bom, então. Isso é pepino. Uhum. Cebola. E a pata de porco. É pata, né, Brenda? Sim, a pata. Porque eu tô com Brenda, tá, gente? Eu tô aqui na casa da Brenda. <risos> então, gente, eu vou comer, né? Gente, olha, parece... É bem temperado. Ó. Simbora, né? Isso se não come tá... com a mão, tá, gente? Não tá cru não, moça aí? Não, isso não tá cru. Ah, porque... Igual o Sankocho? Não, sabe por que não tá cru? Porque o meu genro foi com Brenda na minha casa e falou Sogra, é cozinhado cinco vezes a sapatita. Ok, então vamos ver. Uhum. Ai, gente, eu vou comer. Eu vou começar com a pata, tá? Porque o pepino é muito mole, né? Assim, mole que eu digo, o pepino é fácil de comer. Gente... Uh! não eu gostei Picante Tem pimenta, moça? Eu acho que eles colocam pimenta do reino Tá picante Pepino Só nada Ai, gente Eu gostei <risos> Gostei Gente, ele tá com a cara. Eu tô querendo ver você comer as coisas aí. Gostou mesmo, moça? Uhum. Ai, por favor. Se eu não tivesse gostado, eu teria dito. Gente, vocês viram com o uhum. E parece, moça, que seu marido é que não pode comer essas coisas assim de, de pepino, né? Que ele passa mal. É ah, sim. Meu marido tem essas coisas com pepino, mas ele vai comer também. Até porque eu comprei dois. Um pra mim e um pra ele. Tá bom, então, moça. Tá. É. Hum, bom, bom apetite, tá, moça? Obrigada. Da... deixa um like aí que eu tô indo embora já. Muito obrigado, tá, tchau.